Se você quer anunciar um produto ou uma promoção no seu estabelecimento, um Totem é uma ótima opção para captar a atenção dos seus clientes. E se juntarmos isso à funcionalidade do touchscreen nesse Totem, trazemos toda uma nova experiência de compra e venda para o seu negócio. Então hoje eu trago para vocês o nosso lançamento de 2021, o Totem da Worldview. Com 1,80 de altura, resolução Full HD e uma placa com base no Android, esse Totem te dá várias opções de exibição de conteúdo, seja fotos, vídeos slideshows ou até mesmo a função de acesso à web. Na sua base você encontra uma porta de alimentação, lembrando que ele é bivolt, também uma antena para sinal Wi-Fi, porta de rede e duas portas USB externas. Na placa do Totem você pode plugar um pendrive com as suas promoções e, apertando o botão Home no controle, você entra no menu, escolhe a opção de Player de mídia e pronto! Seu material já vai ser reproduzido de forma autônoma pelo Totem. Então, corre no site para saber mais sobre esse Totem. <música>